Ei, campeão, vem cá, vem cá. Uhul, uhul, mulher. Ei, pegadinha, mulher. Ei, mulher medrota. barriga, eu tô ruim desde cedo, querendo ir no banheiro, não pode sair daqui. <risos> <risos> <risos> <risos> e calma corajoso. Bom, sim? É, sim. ah tu menino, mexe, tu menino, mexe, tu menino, mexe, não, tu vai é mexer lá, não né, rapaz? Vou te contar um negócio, Arthur. Tu criativa, Arthur. Vamos <risos> com Jackson. Pega a metralhadora. Pega, Que foi? Parece que deu uma borradinha aí, deu? Tá tudo certo? <risos> é tá certinho? R$ 10 é moço, R$ 10 é moço, R$ 10 é moço. <risos> Aí a largada, valeu a largada, vamos ver a Ponte na curva, Ponte acelera na curva. Meu Deus, meu Deus, volta aqui menino. Oi. <risos> <risos> Iá, Iá. E aí doido, e aí você luta capoeira meu irmão? Você luta karatê? não luta? Tinha lascado mesmo, agora eu botei pé nela ali ó. Essas é malas, essas é malas. Tinha um assalto! Alondras, assanhadinhas. Aqui ó, aqui ó, aqui papai ó. Eita, matou minha filha. Olha, olha, água mineral. Ah, <risos> não, um pouquinho d'água, moço. Mas... Menino, tia! Como é que faz com essa mulher dessa? Parece umas meu Deus. Pode ver um manequim e assusta. Au! Au! Aum! Aum! Estuda, você tá indo pra outro canto, rapaz. Estudar, estudar, viu? Tu quer me matar do coração, menina? Meu Deus do céu, tu vai assustar você, você é que me assusta? Mas quantos é viu? você ah, já viu? O passeio? Como é que é? Ali ó, dá tchauzinho ali ó. <risos> <risos> e aí, patrão? Ei! Ei! E por que tá um assustei, cara. Cara. me vindo esse carro Eu pensei que era um o <risos> moleque <risos> caído. <risos> <risos> Vem cá, que eu gostei de ser susto Perigoso até na calça ele cagar Ai, Cansei, gente Ei. Meu Deus do céu Ave Maria, não vai gritar para uma buzina? Tô cagado! Pare, pare! Pare! Até quando você quer mandar e mudar minha vida? Oi, oi! <risos> Deus, Menina, ave maria Esse bombou, esse bombou, esse bombou, esse bombou, esse bombou, esse bombô Faz tumbalatum, meu Deus, meu Deus. esse dança que mano, Faz tumbalatum, você é ruim mano <risos> Deixa eu ajudar vocês. <risos> eu Tá pesado? Eu vou ajudar vocês Vou parar vocês dois aí <risos> Vou parar vocês dois Fula, fula, fula Vai lá, vai lá, vai lá. Ai que susto! Ai que susto! Ai que susto! Nossa, eu não tô precisando de uma música dessa. Foco, tio. É? Abaixa quietinho! É abaixa quietinho! É abaixa quietinho! É abaixa quietinho! Música do carnaval, abaixa quietinho! É От велосипеда. От велосипеда. Tomei, tomei. Esse aí deu, foi merecido. É vítima, vítima, vítima. Meu Deus do céu! <risos> Com isso, mulher, só cansei, eu tô cansado. Calma, calma. Eu <risos> <risos> Solta a pisadinha, atitude, ah, <risos> <risos> Cansei. Feliz Natal, feliz Natal. E aí, tudo bem? Presente de Natal. Pra falar sobre os ajustes das células que não foram feitos e também... Eu estou sem saber onde é que eu estou aqui. Sim, comem? Ei, mulher medrosa. Ai, foi. meu Deus. Como é que você vai ficar agora, cara? Ah, você parece. assustou mais que ela, bicho. É verdade. É verdade. Só peidei, não fiz nada demais. Olha a Mega C, -se. Mega C. Tirada a Mega C. -se. Bora levar Aê, homem! Olha a pizza! Oi oi oi, oi, oi, oi! oi, cair! Deu foi tontura agora! Levantei uma vez, velho! Eu tô te véio. vendo aí, tá? Meu Deus do céu! Tu quer me assustar, menina? Tu é doida, mulher! Ei, tu tá bem? Porque matou do coração disso, gama. Pega as mulher, as mulher. Tem poder, tem poder. Cagona, tá né? deixa. A mulher passa sabendo e assusta. <risos> Pega aqui na minha mão, cara. Aí bate aqui. Aí Aí é nóis. para. <risos> <risos> Presente de Natal. <risos> <risos> <risos> Ei, homem, era só ele que era para assustar, assustado, era só ele aqui, ó. Preciso meia para sua buzina, né, velho? Meu Deus do céu. Ô, oh, mulher, tu vem comentando que sabia? Moço. Ai, que susto. Esse aí tá susto. Esse aí tá susto. Feliz Natal, que tal, que tal, cara. E mulher medrosa, que susto foi esse? Opa, Opa. Rapaz. Rapaz. Ei bicho cagão, ei Dudu, ei Dudu, ei Dudu, tu é o mais cagão Dudu, ei Dudu. Ei, Dudu não, não, mano. Ei, ei Dudu, tu é cagão demais mano, Nossa, é o Dudu cagão, véio. tu é doido, e aí? ó, acorda, acorda, acorda, acorda, rapaz, tá vendendo mega cena dormindo, que negócio é esse? Eu não queria te assustar, eu tava aqui respirando, só que escapou. Aham. Uhum. O que, que foi, mulher? Porque eu peguei meu facão e ia dar uma cutilada nele. É meu trabalho, eu tô cansado, desculpa aí, viu? De vez em quando eu mexo, meu. Feliz aniversário, gente. Sério? Eu ainda não acertei, aê, mas eu quis. Dá um abraço aqui, ué, feliz aniversário, parabéns. Eu tô toda suado, minha. Não tem ar condicionado aqui, minha. a gente sofre, viu? Disse que o melhor presente é eu. Ah, é aí eu vim pra cá. Dá tchau lá, ó. Você assiste, acompanha. Valeu. Legal. Meu presente é o susto pra você. <risos> Moça, eu também tô na promoção aqui, ó. Ah, que é isso, gente? Pelo ah, é. amor de Deus. É promoção do dia aqui, ó. Moça, quantas horas aí, por favor? Você é corajoso? Seu pai parece que ficou mais com medo que você. Desculpa aí. Caio... Ei, ei, cara, não preciso correr, não. Eu sou papai, não é legal. Aham. Ah! Ah! Ah! Ah! Oh, Ah! Ah! gente, e pra que esse susto? Querzentos milhões! Ui! Um, um. oh. Nossa senhora! Sabe como é que testa essa sucava é corajoso? É numa dessas. Ho, ho, ho, ho, ho. Papai Noel chegou. Ei, ei, ei, oh Ei, <Colon satisfaction> Ay, Ay, Ay, Ho, ho, ho. Ho, Papai Noel chegou. Cava cagão, Moça. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Uh, saiadinho, saiadinho, os caras saiadinho. E cara cagão. Bom mesmo? tu é corajoso assim mesmo, é? É uma impressão minha. Ah mulher! Mas não vem porque é cagão. Oh, o corajoso ali, ó, pegadinha, pô. Isso aqui eu achei que era o um Batman, correndo desse. descer. Oh, deixa, deixa, deixa, deixa de ó, garrafa. <risos> ouve ou me cagamos, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, papai noel chegou feliz natal rapaz rapaz perigoso até na calça ele cagar eu já ando com medo do por mim bater tu faz uma corda dessa comigo moço moço <risos> e rapaz, tu, tu não é corajoso não, moço? Tu anda esperto com o Papai Noel. Esse ano tu não foi um menino bom não, viu? Ó, irmão. É. Ó, irmão. É. É, vem cá. Porra, Ai, carai. <risos> Ui. Ai, carai, gostei, Faz de novo. Ai, caralho. Não, não foi assim não, não vem Muito com o anda de não. Deus. Na hora do susto se revela. Para, para, para, para, para, para, para, para, para tudo. Que agora vem aí a maior bailarina dos últimos tempos. Com vocês, Lacraia! <risos> vai, Lacraia, vai, Lacraia! Dá licença! Cingada da câncer! <risos> tu de novo? <risos> Como, cara? pô, cara. Ei, Dino, segunda vez, velho. Eu, vi, eu me cigarro aqui, cigar você. Esse aí. É, Dudu. É, ele tava corajoso, da, porra, velho. Ah, Ei, bicho. Que é trauma, né, pro pai Noel? Não, é eu trauma. mas. Que Nossa, é que, <risos> a gente... que Bate... a gente com essa porra. Bate aqui hein? segunda vez, pô. Tá Mais uma você vai pedir música no canal, viu? Meu Deus. Agora eu vou ficar rindo até amanhã. <risos> Opa. Eu ia segurar. Rapaz, tu É corajoso, hein? Gostei de tu. Gostei. O sangue de Jesus tem poder. Eu tava assustando. Era ela. Não era você, não, é Vocês viram o Batman? o Batman? Batman? Batman? Vocês viram? É Batman. Você é o Batman? Olha o presente, do presente, do presente de Natal. O presente de Natal aqui, minha gente. É de graça. Ninguém quer eu. E aí, patrão? Tu gosta, né, safado? Que viagem é essa, velho? Esse trem tá mexendo, mano. Leva morro, vem cá. Esse cara tá mexendo. Ele estica. Oxi. Oxi. É, vem mal, o bicho cagão, velho. Vem cá, começar direito aqui. Você não quer mesmo? Ai meu Deus! Rapaz do céu, pensei que era um manequim, moço. Rapaz, a <risos> Ai meu Deus.